O meu desafio de pegar a AWP Gangnir tá no ar, galera. Essa daqui é a nova op que eu quero pro inventário. Acho que vai combinar, principalmente aí com a minha luva. Deu um chan, foi muito bacana. E estamos perto de pegar a op Gangnir aqui no drop, galera. O site que tá patrocinando aí o canal. E hoje a gente vai fazer doideira. Dependendo do andamento do vídeo, eu já vou logo mandar o upgrade aí pra Gangnir, tá ligado? Porque a gente já tá com um inventário muito bacana, mano. O um inventário que a gente montou aí sem ganância aos poucos. Focus já tá dando 6.700 dólares. Aí vocês perguntaram, ah, por que você já não troca pra Gangnamon? Bom, não tem como trocar simplesmente, né, mano? Aqui o objetivo, o desafio que a gente falou é ganhar num upgrade. Pô, por que eu não faço upgrade de 100% de chance? Então, não existe upgrade de 100% de chance, mano. A gente só consegue chegar até 80% de chance. É uma regra dos sites aí, né? Não dá para colocar 100% também seria impossível. Não existe 100%, né, mano? E não dá pra passar de 80%, tá? Não dá da passar de 80. Então, o que, que eu pensei? Bom, eu peguei três carambits fades. Daí, dependendo do meu humor, eu posso mandar ou um 75%. Cara, muito bom, muito bom. Três quartos. Ou então fazer três upgrades de 25% de chance. Mas aí eu comecei a pensar: pô, seria legal ter cinco upgrades de 25% de chance. Não é? ia ser é bom. E daí é quase impossível de cinco vezes tentando upgrade assim pra ganguinar. errado. Então, assim, três eu já tenho garantido. Agora, essas três faquinhas aqui, elas dão apenas uma Upgrade de 25%. O meu objetivo do vídeo de hoje, no começo, antes de citar qualquer coisa pra Gangster, fazer algo com essas três facas aqui, galera. Essas duas, Ursus Knife Fade e também essa Butterfly Case Harded. Essa aqui eu vou deixar pro final do vídeo, porque ela é a mais cara. O que, que eu vou fazer com ela? Bom, eu preciso de cinco facas acima de mil dólares. Ela vai entrar na faca aqui, mano. Ela literalmente vai passar na faca. Vamos ver o que acontece com ela. Eu acho que eu vou tentar transformar ela numa Butterfly Lore de mil noventa dólares. Eu quero que seja pelo menos uma uma faca de mil dólares. Então, temos um upgrade interessante a ser feito com ela. Agora, em relação às duas ursos knife Fade, a gente vai vender a primeira por 480 dólares. E a gente vai abrir umas caixas aqui. Lembrando que se você vier no Keydrop e quiser usar o meu código promocional aí pra você ganhar 5% de bônus, tá aí na descrição o link. E também, se você nunca tiver vindo aqui no site, você clica em coletar aqui, você vai ganhar 50 cents de graça, mano. Bom, a gente tá com um evento rolando, galera. Uma hora boa pra você, inclusive, depositar. Até porque, durante os eventos aí, os depósitos, além de dar... Essas moedinhas douradas Que você pode abrir caixas de graça Depois tanto, tá dando também os pontos do evento, né? De acordo com o valor que você manda E a gente vai poder gastar esses pontos aqui Nas categorias aí do evento Então vamos abrir caixas A gente tem a caixa de 90 dólares? Eu vou logo nela, vai logo de cara O minha, o minha Só pra ver o que acontece Imagina, já pega uma faca logo de cara Nossa, só porque eu falei Nossa, nossa Flip knife, Mano, eu cantei. Eu sou muito bom em abrir caixa, na moral. Véio. Bom, eu acho que não deu nenhum ponto do evento, que eu quero pegar alguns. Então, vamos abrir essa caixa aqui, ó, Hermes. Vamos pesado aqui, vamos pesado, vai. Cinco, cinco caixas de uma vez, vamos um no modo fast. Vamos ver se a gente consegue pegar bastante pontos. Opa, 102 dólares, porque veio essa K aqui, ó. Na moral, veio uma K muito foda. Foi uma caixa de 11 dólares, meu irmão. De verdade. Bom, continuando, só pra confirmar, 103 dólares, eu abri a caixa por 55, man, e ainda deu 75 pontos ali. Ah, agora deu só 25 dólares. Agora só veio skin ruim, mano. Beleza, beleza. Mais 47. 459. Cara! Caiu uma flip knife. Eu abri nesse modo fast aqui, mano. É tanta informação que eu não tinha percebido. Olha só, mano. É uma Guima Doppler. Acabamos de pegar uma faquinha dessa daqui, mano. Esse unboxing valeu a pena demais. Continuando, galera. Ainda tenho 170 dólares na carteira. Vou abrir mais uma caixinha de 90 dólares. Vai, vai. Pode ser que caia algo muito bom, né, mano? Pode ser que caia outra faca. Pelo menos todas as skins dessa caixa são bonitas. E eu falei, mano. Ô, louco. Menem, essa caixa tá boa demais, velho. Tá boa demais. Olha isso. Só tem coisa boa também, cara. Não foi uma faca tão cara cara, 128 dólares. E voltando na caixa de 11 dólares, dá pra eu abrir mais 7. Vamos ver o que acontece. Nossa, passou uma skeleton ali, bonitona. Vamos lá, vamos lá, vamos ver se cai mais alguma coisa boa, né, mano? Eu gostei dessa caixa, tá? Na moral, ó, vou ser sincero, eu gostei muito dessa caixinha aqui também, mano. Boa, boa, boa, beleza. E agora a gente tem um monte de skin que eu vou decidir o que eu vou fazer com as mais baratas, provavelmente vão entrar em Upgrades. Agora, a Ursus fez número 2, mano. Eu vou vender ela também, porque agora que começa o plano, né, mano? Vamos pegar só caixas mais arriscadas. A gente já abriu as mais baratas e vamos abrir mais uma dessas, por que não? Gostei, sinceramente Gostei da caixa, Tá vem skin boa, mano, pode vir Coisa boa pra caramba, velho, vamos abrir mais uma E vamos abrir umas caixas premium, porque são as caixas Mais divertidas aí do que Drop, né, mano Uh, vai vir a mesma Shadow Dagger, não, ficou na gut Ficou na gut, beleza, beleza Aceito, deu profit, essa caixa tá tão irada Que tá me dando vontade de vender para Abrir ela de novo, mano, vamos ver Oh, oh, coisa boa aqui, hein, mano hum, dependendo do float, deu bom Não, colei aqui nas caixas insanas, mano Não tão mais no desconto, infelizmente Cara, eu pidei muito bem esses tempos quando elas estavam com descontão Eu vou vir na caixa da Medusa Eu acho que ela é mid-tier, digamos assim Ela fica... Bem, bem no meio termo, né? Então, uma caixinha de 200 dólares. Geralmente, vem coisas muito boas, mano. Ai, vai ficar na casinha. Quanto custa essa AK, velho? 107 dólares. Bora, mais uma caixa da medusa. Vamos que vamos, velho. Faca. Boa, mano. Veio faca, tô feliz já, velho. Faca de 239. Galera, agora a hora que vocês estavam esperando, mano. Os apigões insanos, velho. Ó, a gente tem um monte... De skins mais baratas aqui que dá pra gente já juntar pro primeiro upgrade, mano. Que é o seguinte: falei que ia dar upgrade nessa Butterfly, mas não preciso fazer com ela sozinha. Posso talvez colocar algumas coisas junto com ela pra ficar mais safe. Deixa eu ver: 63% de chance, mano. Se esse upgrade aqui não der certo, 64% de chance, eu já vou ficar maluco, velho. 1.090 dólares dentro, tá lá dentro uh, temos então o quarto item, mano ó, esses aqui são os quatro itens que eu vou usar para o upgrade, essa faquinha aqui tem que se transformar no quinto, tem quatro facas na real, 1.122 dólares, essa flipzinha aqui, mano, não vou mentir que eu até gostei dela, só que eu não sei se eu quero arriscar ela talvez eu deixo ela no inventário é, acho que eu vou deixar ela aqui, mano 440 dolinha, FN, bonitinha agora, essas três, a gente podia dar uma escada nelas, né, ó só pra brincar, só pra brincar, vai, pra ficar mais divertido Então a gente tenta transformar elas numa M9 Doppler, mano Três chances A primeira, a gente vai usar a Shadow Daggers E algumas outras skins aqui que estão perdidas por aí Já vão pra 36% de chance Antes eu quero tentar um de 10, antes eu quero tentar um de 10, vai, mano 10% de chance, será? Uh, difícil, difícil Esse é difícil 32% usando a Shadow Daggers Lore Será que esse a gente acerta? Ai, fica, fica, fica, fica, fica. Passou, mano, passou por pouco, velho. Já tá me dando aquele gostinho de que eu não devia estar tá fazendo isso, mas... Já que estamos aqui, mano, 28% Tá lá dentro, yeah, fala dele, fala dele Essas são as 5 skins, galera Que eu tô pretendendo usar, mano, pra Gangnir Porque a gente pode acertar com uma chance mais baixa E essas outras 3 skins eu vou deixar aqui pra brincar no site O lucro de hoje foi insano, mano Mas já dando o papo, a ideia final pra vocês, tá? Eu vou começar do mais barato Que é o mais provável de estar tá errado, né? Então a gente tem um upgrade de 11%, aquele tipo assim... Tá louca. Aí a gente tem um upgrade de 16%, um upgrade de 25%, outro de 25%, outro de 25%. Mano, já tá parecendo muito bom isso daqui pra mim, velho. Mas pode ser que nesse daqui eu tente subir um pouquinho aqui, ó, pra bater nos 20% e o mesmo na M9 também, tá ligado? Talvez eu faça M9 aí com 20%, mano, e esquece de ficar com essas skins aqui pra apostar no futuro, mano. O importante é a Ganger. e nós vamos chegar nela, galera. Essa série foi muito massa, mano, porque eu construí o um inventário muito foda sem ter ganância. Olha o inventário que eu construí aqui no Keydrop, cara. 7.755 dólares em skins. Que o meu planejamento é sobre pelo menos uma Carambite Fade aqui, mano. Mais a nossa Gangnir ali, tá ligado? Então vai continuar. 7.700 dólares. Seria muito foda se eu usar todas essas skins aqui, ó. E conseguir a e Ainda ficar com uma Carambite Fade. Tá muito massa. Então o próximo vídeo é isso, galera. A gente se vê lá. Tamo junto. Um abraço. Não esquece de deixar um like aí embaixo. Isso me ajuda bastante. E aproveitem o eventinho que tá rolando aí no Keydrop. Link da inscrição. Tamo junto. Falou.